Não tem mais dinheiro? Será que não tem mesmo? Será que não existe outras formas de arrecadar dinheiro? Vem cá, gente. Veja o seguinte, segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria, o contrabando e, e, e as transações ilegais, né? o Brasil perde 200 bilhões de reais por ano. Né? E de 16 para cá, essa perda só tem aumentado. Não há governo, né? o governo só governa para eles mesmo. Então, é, né? o, o que chama aí a, a, a economia bandida só cresce. Né? Aí você tem Outra coisa aí, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Segundo esses caras, são os técnicos da fazenda. O Brasil deixou de arrecadar 345 bilhões né, por conta dos sonegadores fiscais. Todo gente muito bacana, né? A Globo, por exemplo, não paga imposto né? e não acontece nada. Né? As igrejas que têm os seus pastores aí nas listas dos mais ricos do mundo, na revista Forbes, né? também não pagam imposto, não pagam nada. E veja. Em 2019, o custo dessa sonegação está sendo estimada em 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Ah, né? O, o, o, o, ainda no governo Temer, né, eles isentaram as transnacionais de petróleo de impostos de taxas. Né? O, a CPI do, do Senado né, chegou à conclusão de que isso custará ao país um trilhão de reais né, em dez anos. Quer dizer, o, o, o país deixará de arrecadar um trilhão de reais né, por conta da sonegação. Da, ou melhor, das isenções. Veja outra coisa. Né? Como não há políticas de geração de trabalho e renda, não há política industrial, não há, enfim, não há uma estratégia de, desarrollo, de desenvolvimento, o que, que acontece? Os, cada um busca sua estratégia de sobrevivência. A economia informal, em 2018, segundo o IBGE, né, e matéria publicada pela Fundação Getúlio Vargas, né, está em torno de 1, ,1 trilhão e 170 milhões bilhões de reais. Não é brincadeira. Mais de um trilhão na economia informal. Pensa que isso é pouco dinheiro. Isso é o PIB de um país como a África do Sul, como o Chile ou, ou, ou Portugal. Né? Então, eles dizem que não tem de onde sacar dinheiro. É só, formar, é só ter uma, uma estratégia de desenvolvimento, colocar todo mundo dentro da economia. Você tem um outro país gerando riqueza. É uma loucura esses caras. É uma loucura né? o que eles fazem. Né? Agora... Além da venda dos ativos, o ministro da recolonização, né? que é o que ele está fazendo, o ministro da recolonização, aderiu a, a, um, a um acordo de compras, e, de compras dos, estatais e, e, dos países ricos aí. É, é, país rico pode fazer isso, é, né? porque eles. É, uma transnacional é que manda in, in, in, in, de, no, nos países ricos. Então comprar é, é, das transnacionais é, é, é a mesma coisa que estar tá comprando. Né? Então a França e os Estados Unidos podem fazer isso, a Alemanha pode fazer isso, mas o Brasil não pode. Não pode por quê? A, as compras públicas são motor de desenvolvimento. O Estado é o maior comprador em qualquer país do mundo. Né? E ele, sendo o maior comprador, ele decide o que né? e de quem comprar. Né? Impulsando, portanto, o desenvolvimento. Se ele compra da, da indústria nacional, se abre para a indústria estrangeira, né, vem aí os monopólios os cartéis não há como competir é acabar com, totalmente não só com as indústrias que, bom, as indústrias já já falou já, falo já né, é, é acabar com com a economia do país né, porque quem passa a, a, a, ninguém pode competir com uma estratégia de colonização, se entende? Não é um, uma é, concorrência leal, é uma concorrência absolutamente desleal, programada para ocupar os espaços, então, é para acabar com a concorrência. Então, ele promove a recolonização e tem a desfacetez, o cinismo, de dizer que está combatendo a corrupção. <risos> Olha, seria de dar risadas se não fosse tão tão trágico, né? É, é de chorar, né? E aqui, tá? Houve corrupção. a corrupção. A corrupção é, é inerente ao capitalismo, né? O capitalismo, toda transação capitalista exige um intermediário e o intermediário é hoje a maior fonte de geração de renda né, no capitalismo no mundo inteiro né? e as empresas dos Estados Unidos são né, as avós, as pai mãe, as inventoras da corrupção, quer dizer, em todo lugar que eles entraram historicamente eles entraram corrompendo né? Eles corrompem para poder anular, passar as concorrências. Né? E então, veja como é que funciona a coisa. Né? No Iraque, enquanto o Iraque e o Brasil eram países soberanos, né? havia Relações estreitas entre os dois países. O Brasil comprava petróleo e outros bens do Iraque. O Iraque comprava armamento, comprava automóvel, comprava comida. E, a, a, mais que isso, as empresas de engenharia brasileiras estavam lá no Iraque, né? construindo ferrovias e rodovias. Os Estados Unidos invadiu o Iraque. O que, que aconteceu? Não deixaram pedra sob pedra. Antes de invadir, bombardearam tudo, não deixaram pedra sob pedra. As empresas brasileiras tiveram que vir embora. No lugar delas entraram as empresas estadunidenses. Né? E com muito trabalho a fazer, ou seja, né, contratadas agora para reconstruir aquilo que eles derrubaram com o bomba, bombardeio. Né? O petróleo, que era antes... Né, estava promovendo o desenvolvimento do país, agora promove a riqueza das empresas dos Estados Unidos. É saqueio puro. Aqui, voltamos para o Brasil. No Brasil, como é? juízes e promotores e procuradores corruptos né, recebem dos Estados Unidos as instruções né, para fazer uma campanha de anticorrupção né, que não passava, não passou de ser uma campanha de destruição, do, cap, destruição e captura dos ativos nacionais. Eles destruíram, quase destruíram a Petrobras, quer fizeram com que o governo dividisse a Petrobras, a Petrobras hoje não é mais uma empresa integradora, né? que antes ela extraía o petróleo, transportava o petróleo, refinava o petróleo, tinha a petroquímica... Né? os postos de gasolina, tal, era toda uma coisa integrada voltada ao desenvolvimento do país. Os lucros eram todos reinvestidos na produção e também para financiar universidades, pesquisas e tudo mais. Veja que o Brasil é pioneiro na descoberta de, de, da tecnologia de exploração em águas profundas. Isso tudo é Petrobras, né? que eles estão entregando de bandeja. Né? Já entregaram pré-sal, né? já, já entregaram... Né? Ah, e, e, entregaram tudo. Né? E, então veja a diferença. né e, o que eles fizeram no Iraque, eles fizeram no Brasil, sem dar um tiro. Né? Com um governo de ocupação, agora eles vão terminar essa ocupação. Né? O que, que a gente pode esperar? Né? Eles abrindo a economia, né? essa internacionalização, né? que inclusive com as compras públicas, posta na internacionalização até das compras públicas, isso aí é o fim, né? é o fim. Você vai apelar para quem? Para os militares? Os militares abdicaram da soberania nacional, porque tudo isso está fazendo sobre a proteção deles. Né? Se você protestar, o militar vem aí em cima e vai te dar porrada para você, para que isso tudo seja feito sem nenhum problema para o império. Né? Tropa, a, a nossa força armada virou tropa pretoriana, né? garantindo os interesses do, dos Estados Unidos. Né? Até quando, gente? Até quando? Né? Você vai esperar o que? Alguma coisa? e, e, e, e né? O ministro vai lá e diz para todo mundo ouvir né? que a pobreza né? é inimiga da, da natureza. Né? Que o pobre é, destrói para comer. Meu Deus do céu! O pobre, o, o pobre, com o processo de urbanização que houve no país, o pobre está concentrado nos centros urbanos, em toda a parte do, do Brasil é assim. Né? Imaginados, como não há política integracionista, como não há política habitacional, política de coisa nenhuma, para integrar o povo à, à economia. Então, o, o povo vive imaginado numa outra cidade, Toda cidade brasileira tem em seu entorno uma outra cidade. Como no Rio de Janeiro, tem nos morros e em toda a área suburbana, outras cidades com outra economia. Essa economia do tamanho de Portugal, ou da África do Sul, é dessa cidade excluída. Então, ele vai e diz que é o pobre... Que, depre... que depreda a natureza, vou estar esquecendo de que é o próprio Estado quem abre as fronteiras agrícolas para as empresas de colonização, né? e que aí vem, né? e que mesmo antes do Estado são os madeireiros ilegais, que derrubam a mata e vendem ilegalmente a nossa madeira, né? que são as mineradoras né? que estão depredando o território saqueando o nosso minério, sem nenhum controle. O Brasil podia ter uma moeda lastrada em ouro, podia pagar suas contas com ouro, né? mas o ouro é levado sem nenhum controle. Isso virou terra de ninguém. E eu pergunto, até quando, minha gente? Até quando nós vamos suportar isso? Olha, só... Exportando só de minério, nós não vamos a lugar nenhum. É preciso um projeto nacional. E para a gente chegar nisso, nós precisamos de uma frente de salvação nacional. Uma frente de libertação nacional, que una todos os brasileiros em torno de um projeto. Caso contrário, não haverá país nenhum. É isso aí. Muito obrigado.